Paulinho, tá vem cá! Vem cá! Você tá com pressa? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu quero conversar com você, eu tô sempre conversando. Fica aqui, fica desse lado aqui que Muito eu quero bom. mostrar aqui, ó. ó. Da onde que você é, Paulinho? Eu sou nascido em São José da Bela Vista. Você é da terra da, da batata? Terra da batata e de gente boa, né? De gente boa, terra vermelha, terra vermelha, terra boa. Terra boa. É. É. Paulinho, quantos anos você tá em Franca? 53. 53 anos? É. A sua família toda é ali de, de, de, de São José da Bela Vista? São José da Bela Vista. Paulo de quê? É. Paulo Henrique Ravaiani Ravaiani O Paulinho, você conhecia a fazenda Queiroz lá do São Queiroz? Conheço. Tem um pessoal grande ali, foi grande, que é até. É, ali, a... ali é muito grande, né? Quem formou São José da Bela Vista foi a família Ravaiani Bertelli, Panisso, Queiroz. Mendonça é, tem lá. Mendonça, Barion. Barion. Ô, ô Pauli, você conhece o Soderval Derval Mendonça? Ele tá com 96 anos, era um barbeiro, ah, é. São José, devo conhecer, mas como é muita gente, faz tempo que eu não, não tenho ligação assim, de, de, de, muita ligação com São José, né, porque eu vou menos, mas eu devo conhecer sim, porque eu, lá é uma cidade pequena, eu conheço todo mundo, quer que eu não conheço, me conhece. É, a, a esposa dele faleceu pouco tempo, com 90 e poucos anos, ele foi barbeiro lá, e ah, o Derval. Do... Derval. Ah, você Derval, Derval, Mendonça. Derval Isso, conheci. O pai do João. Lico. O pai do João. Conheço, sim. O barbeiro, cortou meu cabelo é. muitas vezes quando eu era menino. Ele tá vivo, rapaz. Então, eu sei. É, gente o boa. Derval. Eu, porque você falou, é. eu confundia muita gente lá, confundia, mas conheci sim. O Paulinho, mas que coisa boa. Por que que você veio pra Franca? Não, meu pai não foi bem sucedido lá porque era agricultor naquela época da crise. Aí papai falou: vou tirar esses meninos, levar para Franca para trabalhar, para, né, mudar o, o sofrimento que tava na época. Nós viemos para Franca. Cheguei aqui em Franca, comecei a trabalhar na Pernambucana, da Pernambucana montei as lojas. Estou até que hoje na batalha. Não na, pode parar, na, né? Na briga, na luta, não. não Você está com quantas não. lojas? Não, eu não tenho, eu tinha várias lojas. É. Eu nós reduzimos numa loja grande, um depósito e, e já estou na hora de aposentar. Eu estou mudando um pouco o pensamento oh, de, de, de, de, de não querer muito mais coisa, deixar para os filhos decidir. Ô, oh, Pauli, eu sei de que ano? Eu sou de 40. Você é de 40? Isso. Então, você, você tem uma história bonita nessa cidade, né? Eu acho que não tem uma casa aqui que não tem um móvel que você vendeu, não é? Quase toda a casa ah, que tem. Não, é quase toda a casa ah, tem. tem... tem. Hoje, hoje cresceu muito a cidade, mudou, é. né? Mas naquela época, a gente era da época de. Chegava lá a família, o pai comprava, marca aí pra mim, você põe na caderneta, depois o pai passava, pagava, né? Era uma época diferente o comércio. Hoje mudou muito. O comerciante, é se, se ele não. Se preparar hoje ele, ele descontrola tudo que hoje é na base de computador, é, mudou tudo, tudo, tudo é celular, aquelas coisas moderníssimas que saiu. começa muito mais concorrente velho, então, também é o comerciante tá com... mais velho. Ele, ele confunde um pouco, né? Que não era do Deixando. jeito, não, não é mais aquele comércio pessoal que você chegava lá, Ronaldo, tudo bem, a sua família, como é que vai? Aquelas coisas, né? Mudou, mudou. hoje. Chega, é você vai comprar. Você chega lá, procura o menor preço, que aí tem o menor preço, e ficou bom, porque tem uma oferta maior, e quanto maior a oferta, melhor para o consumidor final, né? Você não vai comprar é. antigamente porque eu sou o Zé é meu amigo. Você vai lá e seu amigo, mas se não tiver preço, você não compra. Hoje mudou as coisas. Bom, e, e, e você movimentou essa franca aqui, como ali da ah. estação, eu lembro. Isso aqui não existia quando você começou aqui essa avenida Chico não, Júlio aqui no. Não, né? É, aí existia, existia sim a avenida. É. Mas aqui Comercial não onde tinha. nós construímos aqui, que foi o LBS uns 30 anos, certo. quando nós construímos aqui, eu, a maior parte do povo está ficando doido, você pôr loja lá, não, não, fazer um depósito e tal. Hoje passava aí um dois carros, três carros por dia, cinco carros máximo, né, naquela época. Hoje é passa. 20 por minuto, né? Mudou tudo, então é. a cidade cresceu e, e houve uma mudança muito grande e a gente tem que adaptar na mudança para não ficar por fora. É. Paulinho, agora uma outra coisa, Franca é uma cidade bonita, não é? Olha, eu sou de São José da Bela Vista. Eu amo São José da Bela Vista porque é minha terra, não deixei nada, vou a hora que eu quero. Nós temos muitas amizades lá, até a minha família lá, mas eu adoro Franca. Às vezes eu viajo, eu falo, qual a cidade que você achou mais bonita, que você gosta mais? Eu falei, eu viajei, fui ver, fui conhecer. É, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Mas eu gosto de franca. Não fale. Se falar mal de franca, eu acho ruim, eu brigo. E eu adoro franca e, e gosto da minha estação, que eu praticamente foi a minha mocidade, tudo aqui. Então sempre defendi o bairro da estação, já briguei pela estação, aquelas coisas tudo. Mas eu, a cidade. Eu amo, porque quem não tem raiz, não, não cuida da raiz, não para em pé. Não para em pé. Você tem que muito cuidar das raízes. Eu estou conversando com o Paulinho, meu amigo, já me deu muito apoio. E eu estou aqui, hoje eu faço uma divulgação registrando essas histórias. Paulinho, obrigado, viu? Mas eu quero mais de vocês. Espero... Estou hoje conversando com um amigo, Paulo Henrique Ra... Havaiane. Havaiane é o homem dos móveis. Ele já, já equipou muitas casas aqui em Franca e mobiliou, né? Paulinho é Mobilhou muitas casas. O Paulinho, a, o, o seu forte foi a estação, né? Você, o um comércio forte seu foi toda a estação. É, eu sei, eu cheguei estabelecido na estação, né? Moleque ainda e tal, com apoio do, do meu pai, e tal que eu, 17 anos, já coloquei uma firma. No meu nome, com a emancipação que ele fez e tal, eu comecei de uma luta danada. E eu sou apaixonado pela estação. Quando fala da estação, eu digo assim: não é a estação, é outra metade da cidade. A estação é metade da Franca hoje, né? Nós temos tudo na estação: banco, tudo, tudo que você pensa banco, é, é, polícia, batalhão de polícia, aqui tem tudo, na estação tem tudo, não precisa nada. E eu acho assim que aqui, quando fala em estação, eu falo é a outra metade da cidade. O que você pegar hoje do córrego dos bairros para cima com os bairros que foram construídos aí, eu acho que hoje é muita, muito pouca diferença de população e de, de comércio. Né? Hoje tem os shops grandes tá que na estação, as grandes indústrias estão tá no distrito da estação. Aqui, hoje, a estação é independente, é como São Paulo, tem os bairros que a pessoa agora a cidade cresce e raiz ali, faz seus movimentos no banco, aquelas coisas, Aqui você pode chegar na estação, não precisa sair de lado nenhum, tem médico, tem banco, pode tem falar. tudo. Tem, tem, tem até dois cemitérios. É, tem... <risos> Essa é boa. Tem é, oh, até é. dois cemitérios, em São para pertence à estação, quem não sabe e o jardim das oliveiras, moderno, dois cemitérios, moderno. e o distrito industrial, o distrito tá... industrial, que é a estação, Coca que tá tudo quando, quando começou aqui, que era chamado de índio, aquelas coisas, né? O rival que é. a turma da estação brigava com a turma do Cubatão, que eu lembro disso aí tudo. Hoje mudou, hoje é. mudou a estação é é, é é uma é uma cidade muito né? grande, é uma cidade que é um distrito. Mas é muito grande, muito grande. A estação costuma decidir as políticas, a estação costuma decidir muita coisa. Certo. Ô, ô, Paulinho, e a Borgiana? Você lembra da Borgiana? Você viajou na Borgiana? Eu viajei na Borgiana naquele tempo, né? Com dificuldade até para pagar a passagem aqui em Batatais. a mocidade, Oxe. a gente fazia aqueles esquemas para ir no bairro de Batatás com a Morgiana, tudo. A gente tem saudade. Mas passou né Ronaldo você sabe que agora entrou as coisas modernas quem não aceita as coisas modernas já ficou velho você não aceitou o novo você está velho é, mas o, outro sentido viu? É, o, eu conversei com a senhora idosa a dona Maria Puce que é a dona é, é Amélia Pússia, mulher do Sr. Pedrinho, e ela estava contando que quando ela chegou aqui em Franca, havia uma divisão, porque a estação, sei lá no centro, era passar ali no clube, era só uma ponte, aquela, tudo de terra, né? hoje está tudo interligado. Agora eu vou contar um outro lance, que foi do Sidney, quando ele... Abriu a Orlando Dobieri e os olhos começaram a descer pela Orlando Dobieri. E tudo passava na estação. Você viu como que Franca esparramou? Ah, tudo era, era só a General Térez e a General Osório, lá que as descida ali, para chegar na Franca hoje não. A Franca virou um, um, um, um negócio sem isso. A estação sofreu um golpe muito grande, Ronaldo, também. Na Época que a gente não conseguiu, eu fui um dos que mais briguei por isso e alguns dos outros comerciantes também é, participou É quando fecharam e abriu o calçadão e fechou a Voluntário da Franca. Voluntário era uma rua que dá acesso da, da praça da estação do bairro, acesso direto à Santa Casa, entendeu? Sim. Com facilidade, entrava e descia para o Ribeirão Corrente, São José, tudo que ia por centro. No dia que fechou, a estação complicou. Aí é. o pessoal costuma falar, a estação acabou. A estação não acabou não. O que complicou foi a voluntário da Franca e aquele pedaço. A estação hoje não reduz na pracinha da estação, é voluntário da Franca. Olha os bairros da estação, você sabe mais que onde você anda. É. Manda dar uma volta na cidade, ver quantos habitantes, ver quantos bairros que foi criado na estação. Então a é. estação não, não, não mudou. Eu estou aqui longe da pracinha, estou na Expo Móveis, tem tá a Hidromar do meu lado, aí, uma das empresas muito grande. Entendeu? Supermercado os Brasil, aqui, um grande supermercado. Tem tudo a estação. É. Entendeu? Mas naquela época realmente deu uma, uma caída muito grande. Aí as prédios começaram a ficar velho, porque não tinha. Aí vem tá, o cara diz assim, é, mas vocês não, não investiram. Um dia o cara disse para mim, você vai investir no, no, no, no deserto? É. Né? Não tinha vocês gente. Corta, né? estrangular é, a é, veia, a horta, é, é. nossa, nós ficamos lá, Deus dará. E é. nós não conseguimos interditar. Que, que não fechasse, que era uma briga para não fechar. Aí passou, mas já, já adaptou tudo. Mas a estação sofreu um golpe com aquilo lá. Foi um golpe pesado, né? É. E, talvez se fosse hoje, não faria, gente é. tinha tomado outra medida. E o comércio hoje da estação está vivo e com vigor, né? Toda é, essa pega Tá vivo e com vigor, as lojas melhoraram, muitas é. farmácias novas que chegaram, né? Muitas, muitas firmes que reformou seus prédios, tá firme, tá bom. É, tá bom, o, né? o shopping pertence à estação, quer dizer, for contato a estação, é. virou do shopping, fala na estação, né? É. Então a gente, que eu sempre discuti com o pessoal, é o seguinte, eu se eu tô fazer força, lutar pela estação, você pela avenida, o outro por outro setor, e todo mundo cresce, é a melhor coisa que tem. Nós não estamos fazendo divisão, não é para dividir, é para crescer junto. Para crescer é. junto. Essa é a pior coisa. Que quando, é. quando você tem o sistema de cooperativa, todo mundo ganha, todo mundo todo... fica bom, essa é que eu, que eu sempre lutei por isso. É, isso é muito bom. Paulinho, deixa eu só terminar esse vídeo aqui na sua fachada, da sua loja, uma grande loja, e você sempre se destacou como um grande vendedor de imóveis, de mobília, de tudo aqui, né? É, a gente faz força e eu também estou ligado há muito tempo, né, Ronaldo, assim, as famílias, e assim, hoje, quando eu comecei no comércio com 17 anos, hoje você vê a minha vida o tempo que faz, sempre comerciante, adoro o comércio, entendeu? E vivi sempre na estação. Eu gosto de, da cidade inteira, mas eles falam, e a estação? Você é um defensor da estação? Eu sou sim, porque eu sou é. no lugar onde eu, que meus é. filhos nasceram aqui, registrar nos cartórios daqui, é. entendeu? Tudo é daqui. E se morrer também vai enterrar por aqui. Então essa aqui é, a... cada um tem... tem uma maneira de pensar, essa é a minha. Ó, oh, um abraço pra você, Paulinho. Gostei muito, obrigado, Deus viu? Meu Deus, meu irmão. Gostei muito da sua Diga conversa, Deus. viu? Deus abençoe e eu admiro muito o seu trabalho, viu? Tá bom, Ronaldo. Parabéns, Deus. parabéns. parabéns, parabéns. parabéns esse, esse é o Paulinho. Paulinho. Paulinho, eu vou colocar isso lá no Face, viu? Aí. Aí, ó. Falou.